Olá! Nesta aula vamos fazer um exercício para você entender como calcular a massa molar e o número de moles. Vamos começar? Aqui somos solicitados a calcular o número de moles em uma amostra de 1,52 kg de glicose. Para isso, esta tabela periódica de elementos químicos será útil. Estamos tentando descobrir o número de moles. Você pode ver um mole como a quantidade de alguma coisa. Se eu dissesse uma dúzia de alguma coisa, você pensaria que são 12 dessa coisa. Se eu digo um mole de algo, eu estou dizendo que é o número de Avogadro dessa coisa. E Então, temos uma amostra de 1,52 kg da nossa molécula em questão, a glicose. Nós poderíamos descobrir a massa por mol, ou outra forma de pensar sobre isso, a massa molar da glicose, e daí dividir a massa da nossa amostra pela massa por mol, e saberemos quantos moles temos. Então, qual é a massa molar da glicose? Bem, para descobrir isso, e é por isso que esta tabela periódica é útil, só temos que descobrir a massa molar dos elementos constituintes da molécula de glicose. Se olharmos primeiro o carbono, vemos nesta tabela periódica que ele tem uma massa molar de 12,01 gramas por mol. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Você pode ver este 12,01 como uma massa atômica relativa de um átomo de carbono ou como a massa atômica média de um átomo de carbono. Ou, o que é útil aqui, o número de Avogadro. Se você tem o número de Avogadro do carbono, ele tem uma massa de 12,01 gramas. Sendo assim, o carbono tem uma massa molar de 12,01 gramas por mol. E agora podemos pensar no hidrogênio da mesma maneira. O hidrogênio tem uma massa molar de 1,008 gramas por mol. E, por último, temos o oxigênio. Podemos ver na tabela que o oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol. E agora temos todas as informações de que precisamos em nossa tabela periódica. Portanto, a massa molar da glicose será 6 vezes a massa molar do carbono, mais 12 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 6 vezes a massa molar do oxigênio. Então, será 6 vezes 12,01 gramas por mol, mais 12 vezes 1,008 gramas por mol, mais 6 vezes 16 gramas por mol. Isso será igual... Se estivermos pensando em números significativos aqui, a massa molar do hidrogênio vai para a casa dos milésimos, mas nós vamos ficar na casa dos centésimos para o carbono e para o oxigênio. Então, somando tudo isso, teremos 180. E chegando só até a casa dos centésimos, temos o resultado de 180,16. E o resultado é igual a 180,16 gramas por mol. E poderíamos dizer gramas de glicose por mol de glicose, e agora podemos usar esse 1,52 kg para descobrir quantos moles temos. Para usarmos esse 1,52 kg de glicose, precisamos primeiro converter o quilograma em gramas, porque nossa massa molar é dada em termos de gramas. Portanto, quantos gramas temos por quilograma? Bem, temos mil gramas para cada quilo. E aí, você multiplica esses dois, isso vai lhe dar o número de gramas que temos de glicose, que seria 1.520. E se você tem a massa na unidade de gramas, você pode, então, dividir pela massa molar ou você pode tê-la multiplicando-a por moles por grama. Para cada mol de glicose, temos 180,16 gramas de glicose. E isso vai nos levar a 1,52 vezes 1.000, que é igual a esse número, que é o número de gramas de glicose que temos. E então, nós vamos dividir por 180,16 e temos esse número. E, se olharmos os algarismos significativos, temos três algarismos significativos aqui. Temos cinco aqui, mas queremos arredondar para três algarismos. E só isso será 8,44 moles de glicose. Então, os nossos quilogramas se cancelam com os nossos quilogramas, nossos gramas de glicose se cancelam com nossos gramas de glicose e ficamos com 8,44 mols de glicose, mols de C6H12O6, e nós terminamos. E aí, conseguiu entender toda a nossa resolução? Até a próxima aula!